Eu gosto de dizer que em One Piece nada é por acaso, tudo sempre é meticulosamente colocado para te surpreender E mesmo quando não parece ser, o autor dá um jeito de bagunçar a sua mente A Gomu Gomu no Mi é um fruto com uma história mais aprofundada do que pensamos, mas afinal... Qual o seu grande mistério? A fruta já pertenceu ao Joy Boy? Zeeback já buscou por ela? Seria esta a fruta que literalmente apagou o século perdido? Quer saber mais dos mistérios que envolvem a fruta da borracha? Eu vou falar nisso agora. Galera, eu vou Drufuzari aqui com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que episódio legal, deu Eu Estava muito ansioso para chegar nessa parte, para ser animado, quando entra nos mistérios que envolvem a fruta do Luffy. Sim, qual o segredo por trás da Gomu Gomu no Mi? Será que pode ter a ver com realmente o século perdido ter sido literalmente apagado por esse poder da boate? Bom, assiste até o fim... As coisas aí pra te confundir Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever Se já é da pior geração, dispara o like Agora com vocês, tudo sobre One Piece, B39 vamos lá pior geração, nosso episódio começa com o Queen que percebeu o que o Dami estava fazendo Utilizando seus kibidangos, então ele se prepara para atirar nela Mas Sanji chega e salva o dia que um diálogo para lá de misterioso Queen chama Sanji de filho do Judge e Sanji rejeita isso Questionando se eles já foram parceiros ao qual Quinn responde sobre os meds Dizendo que isto é uma coisa do passado Primeiro que acertamos aqui hein galera, Queen realmente Trabalhou com o Judge eu aposto que esses meds é o grupo ao qual Vegapunk também estava fazendo parte Antes de ser preso pelo governo mundial Queen deve nos contar mais sobre o fator linhagem e claro sobre o potencial de Sanji Que teve sim seu fator linhagem alterado mas que foi interrompido pela droga que sua mãe Sora tomou Aliás você já se perguntou como Sora conseguiu essa droga. Talvez o próprio Vegapunk tenha dado a ela. Mas Queen finalmente também se transforma na sua forma híbrida. Que é simplesmente irada. Ele é um ciborgue pelo espanto dos Piratas das Feras. Dizendo para se afastarem. Ele certamente tem danos massivos em área. O que eu achei muito legal aqui. É que o Queen finalmente puxou também a sua espada. Depois de todo esse tempo. A única vez que o vimos... Desenhado, Assim foi depois que ele pisou no Drake Vale destacar que teve uma One Piece Magazine Que falava brevemente sobre todas as espadas de Wano E a espada do Queen era a única entre as calamidades Que não foi feita no país de Wano Mas bem, mudamos para Chopper e Zoro Devido aos novos efeitos colaterais da Rumble Ball O Chopper se tornou um bebê velho <risos> Como assim né? Eu e muito ele chamando Miyagi de Miyagi meu jovem Ele agora tem o tamanho de um bebê E fala com o velho, eu achei muito muito legal, esse efeito é basicamente como o Luffy depois de usar a sua terceira marcha quando ele ficava pequenininho ali no pré skip só que o Chopper é outro nível. Aqui ficamos sabendo que é um super remédio de recuperação que eles utilizam em Zou. E ele pode curar o corpo do Zoro por um período de tempo, mas depois que o efeito passar a dor será duplicada e o Zoro não quer saber pedindo logo para administrarem esse remédio e ele poder voltar para lutar. Não sei muito o que pensar aqui, tá galera? Eu Teria ficado bem se o Marco usasse alguma técnica especial, como as suas chamas da Fênix, para manter o Zoro na batalha, mesmo que demorasse um pouco mais de tempo. Mas aqui temos a semente dos deuses surgindo de lugar nenhum. Eu entendo que o Zoro. Bloqueou o ataque da Big Mom e do Kaido. Que foi o maior pico de poder da série já visto. E se quebrou todo. Mas o Oda poderia ter desenvolvido um pouquinho melhor esse remédio. Mesmo colocando aí o drawback de dobrar a dor. Do Zoro ainda é um flerte com o deus Ex Machina apenas para trazer Zoro de volta ao jogo. Por fim, chegamos ao ápice desse episódio. Jinbe está lutando contra Rusru no um contra um. Que cena maravilhosa Rusru puxando sua katana que na verdade é uma adaga. <risos> Isso é só uma daga porque ele tem a bainha daquele tamanho todo. <risos> Bom, ele usa ela para atacar com Hagan. Que é como o a da 9 Mas usando sua daga ao invés do dedo Jinbe responde com seu Gyojin Karate Huzu é muito forte Já deve estar lutando uns 30 minutos aí Ou mais contra o Jinbe durante toda a invasão E o Jinbe é um monstro absoluto Que basicamente derrotou o Moria com facilidade E enfrentou Big Mom por um momento Vemos Huzu usar o Rokushiki Técnica da CP9 Finalmente se transformar na sua forma híbrida Aqui só pra tirar uma dúvida rápida e que depois eu posso até fazer um vídeo mais aprofundado Mas que não é aqui tá galera? De forma bem simplificada, pensem que tudo que é aqui é espiritual tudo que é Rokushiki é físico. É uma arte marcial. Temos então o maior diálogo desse episódio. Com o Jinbe questionando sobre o Rokushiki E o Zuru, contando que ele já foi sim um dos agentes da Sipinai. Um dos mais fortes. Rivalizando com o gênio Robin Luth. Mas há 13 anos por conta de um incidente. Um fracasso. Ele foi jogado na prisão. E esse fracasso é que 13 anos atrás. Uma kumanomi sob a proteção do governo mundial. Foi roubada durante o transporte. E quando o chapéu de palha. Começou a emergir nos mares. Isso chocou o Huzu. Porque ele comeu a Gomu, Gomu no Mi Esta é a fruta que foi tirada dele naquela época. E Uau! <risos> Vamos lá! Sabemos que o Shanks saqueou a Gomu, Gomu no Mi de um navio, mas eu nunca imaginei. Que fosse um navio do governo mundial Isto leva várias perguntas e questionamentos A importância da Gomu Gomu E claro, o papel de Shanks na história Como ele rouba o governo mundial E depois é recebido por eles formalmente Lembrem que o Shanks foi praticamente confirmado aí No One Piece Film Red Como sendo de uma família importante A família Eu Já fiz até um vídeo sobre isso E que quase certamente é uma família de nobres Isto faria o Shanks meio demônio Meio deus Um pirata vindo de uma das 20. Famílias nobres. Agora, quanto à fruta, Ensina a minha opinião: mais importante aqui é a Gomu Gomu no Mi ser uma fruta importante o bastante para ser guardada pelo governo mundial e por agentes da CPI. Quem acompanha o mangá que já está mais avançado na história já se aventurou um pouquinho mais longe sobre esse fruto do Luffy, mas para ser sincero. Deixou mais perguntas do que Respostas, eu mesmo me pergunto Se a Gomu Gomu Tem um poder secreto e oculto ainda Não revelado, algo relacionado ao seu Despertar, seria a fruta de Luffy Responsável por literalmente Apagar como uma borracha A história do século perdido Eu particularmente gosto Dessa linha, pensem comigo galera A lacuna do século perdido Sempre me intrigou, notem Que não é toda a história com mais de 800 anos que foi apagada, mas a Apenas esses 100 anos, os Xandias são capazes de lembrar de descerem da lua, mas não tem ideia se o reino antigo existiu, apesar de estarem intimamente ligados a ele, nunca vimos os gigantes falando sobre o reino antigo, embora a atual geração de gigantes, que vive bastante está apenas o 3, 4 gerações aí do século perdido, os De não sabem nem mesmo o significado do seu sobrenome, ou mesmo porque ele foi abreviado, isto é sem dúvidas um poder capaz de a Pagar algo em escala mundial. Eu nem cito a fruta de pudim porque ela não tem como fazer isso na escala sugerida pelo século perdido. Um fã perguntou ao Oda por que ele deu os poderes de borracha ao Luffy. Oda já respondeu que esse poder foi dado ao Luffy porque ele era o mais engraçado. E esta pergunta foi feita a Oda por duas vezes: primeiro na Shonen Jump, em uma entrevista, e depois em um SBS. Em ambas, ele pareceu sincero que a Gomu Gomu era apenas. Divertida, mas vale mencionar que nos rascunhos originais de One Piece, chamados Romance Down. A Gomu Gomu no Mi tinha uma recompensa de 5 bilhões. Mesmo valor que a fruta do lau chamada atualmente de Akuma no Mi Suprema. Então sabemos que a Gomu Gomu no Mi é baseada na borracha comum. Aquela que estica, feita diretamente da seiva, das seringueiras com propriedades elásticas. Todos nós sabemos que Luffy também e Barba Negra são personagens... Completamente opostos na história. Mas que vão se chocar em algum momento. Ambos pertencem ao clã dos D. Ambos possuem muitas semelhanças. Barba Negra tem a Yami Yami no Mi. Que tem a capacidade de de anular a fruta do diabo. Se o Luffy é um completo oposto dele. Ou segue no mesmo caminho lateral. Então o Luffy tem que ter algo assim. Para combater também qualquer Akuma no Mi. Sabemos que dentre as muitas propriedades da borracha. Uma delas é utilizá-la como um apagador. E outra característica da borracha em si. É absorver ondas de choque. Como de terremotas. Sem Haki é o que faz o Luffy absorver qualquer soco. Ou mesmo tiros. Ele absorve todos esses impactos. Mas... Sabemos que atualmente todos os figurões do novo mundo possuem Haki. Então imaginem se um ataque for lançado em direção ao Luffy. E ele absorver isso como se nada tivesse acontecido. Muito semelhante a Yami Yami no Mi. Simplesmente porque ele pode tornar os socos dos seus inimigos. Em borracha Alguns quadros atuais da luta do Luffy e do Kaido Inclusive eu acabo até memorizando Porque eles parecem destacados demais E estranhos demais Quase como uma forma de prenúncio E vimos um prenúncio de um poder Que literalmente apaga pelo menos os danos Mais especificamente quando Luffy suportou o ataque da respiração de fogo do Kaido... E o Kaido ficou surpreso que... Além de ataques de raio... Luffy também pode receber ataques de fogo. Para a surpresa de Kaido... Luffy saiu completamente ileso... Alegando que era sua determinação que o protegia. É uma cena curiosa e diferente de tudo que já vimos relacionado aos poderes do Luffy. Apenas com Haki... Luffy deveria ter levado alguns danos consideráveis... Talvez aqui esse seja realmente o seu poder apagando o dano recebido. Então o despertar do Luffy poderia ser bem diferente do que já presenciamos inclusive no mangá. Tornar solo ou paredes em borracha não é muito surpreendente. Mas e se seus poderes superiores lhe concedessem realmente a capacidade de apagar o que quer que ele deseje? Isto também nos faz Questionar galera se a Gomu Gomu no Mi foi usada por alguém já muito poderoso no passado. E o governo mundial preferia não correr os riscos que isso caísse nas mãos de alguém que poderia se opor a eles novamente. E quem poderia ser essa figura que usou a Gomu Gomu no Mi? Na minha cabeça a única figura proeminente e misteriosa... Erox é de Zeebeck, apesar de eu achar que essa fruta é engraçada demais para ser usada ou ser buscada Por alguém que foi pintado como um terror absoluto dos mares E como o Zibac também já lutou contra o Garp, Big Mom, Barba Branca, Kaido Eles deveriam ter alguma reação quando viram o Luffy usar o poder da borracha Pode ter sido a fruta de Joy Boy? Quase com toda certeza que sim, considerando a frase final questionando a importância Dessa fruta, e mesmo porque o governo mundial guardava ela, poucas pessoas sabiam disso, somente os figurões e eles queriam manter esta fruta escondida do mundo. Parece que o governo mundial tem medo do seu poder que provavelmente é o poder ligado ao seu despertar. Fato curioso, perdido nas entrelinhas, galera: que tudo que tem a ver com a CP9 está relacionado ao século perdido. Comecemos com o Pluton como um exemplo, mas podemos voltar até mesmo ao Buster Call de Ohara. A maior questão agora é: Luffy realmente comeu a Gomu Gomu no Mi por engano ou foi um movimento calculado de Shanks? O ruivo sacrificou seu braço e deu seu chapéu a Luffy. Tudo porque ele consumiu seu fruto? É uma excelente pergunta. É impossível não se surpreender com a história de One Piece. E é isso meus amigos. Eu pergunto a vocês. Vocês acham que tem essa possibilidade da fruta do Luffy ter sido utilizada para apagar o século perdido de alguma forma? Ele pode usar isso literalmente como uma borracha? Poderes ainda não revelados? Não mostrados mesmo pelo mangá? Como vão explicar? Como é que oda vai colocar para explicar que uma lacuna de 100 anos... Foi tirada da mente das pessoas. Qual o poder capaz de fazer isso? Deixe as suas teorias, seus comentários aqui. Eu quero saber o que você pensa. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.